Oi pessoal, <risos> olha eu aqui outra vez, depois daquele papo que a gente teve sobre o, o, o fascismo, caboclo, né? Eu estou animado. Fique atento aí que hoje nós vamos falar também de coisas assim, tipo. Haverá caminho para o socialismo no Brasil? Fique, ah, fique conosco. Ah. E você sabe que nós estamos em todas as mídias. Né? Inscreva-se no YouTube, inscreva-se no WhatsApp para receber um boletim naquele formato. Né? E curta a gente no Facebook, mande o pessoal ler né? e contribua para manter essa, essa, ah, ah, como é? esse pensamento eh, crítico, né? pensamento alternativo. Daqui a pouco eu volto. Oxê! O super-ministro da, da economia, o Paulo Guedes, o neoliberal da escola austríaca, que quer acabar com o Estado, tem manifestado que está com pressa. Ele quer avançar nas reformas, entre aspas, e acelerar o processo de privatização. O que ele vem fazendo à perfeição, sem nenhum impedimento. Gente, está vendendo os ativos nacionais para enfrentar gastos correntes da administração. Nenhum centavo em investimento produtivo. Isso tudo que eles estão fazendo aí não gera emprego. Né? E a classe operária inerte diante dessa desmontagem dos meios de produção. Essa é a realidade conjuntural né, e o perigo real que se antepõe à nação. O desmantelamento do Estado e suas instituições e a venda das riquezas nacionais. Diante disso, né, vejamos como reagem parte da nossa mídia e aqueles que se dizem que são os salvadores da pátria. Né? Assim como Fernando Henrique Cardoso, né? Vestal do Tucanato, né? ele quer um centro democrático, mas ele frisa que não seja o centrão. Oh, que isso? Seja o foco de um liberalismo progressista. Dá para entender? <risos> Pode haver liberalismo progressista? O professor de direito comparato da USP, né, o, o, o, como é o Fábio Comparato, professor de direito da USP, ele disse o, uma vez que o correto seria submeter o, o Fernando Henrique a um tribunal popular por crime de traição à pátria. Porque, de fato, o que e Fernando Henrique se colocou a serviço dos anos imperiais dominadores. Cujo objetivo é colocar o país sob a hegemonia do pensamento único e sob a tutela dos Estados Unidos. Foi, Fernando Henrique foi o. Não, começou, né? Fernando Henrique começou né, o que o governo de ocupação está terminando. É isso. Enquanto isso, né, em alguns países de nossa América, ventos libertários açoitam as ruas, exigindo o, fio do, o fim do neoliberalismo. Impressiona como até as vésperas das multitudinárias manifestações no Chile, o neoliberalismo chileno vinha sendo apresentado como modelo de sucesso que criou uma classe média e manteve taxas de crescimento constantes e razoáveis. Haja mentira disso. Né? As explicações do que ocorre agora chegam nos vídeos gravados por celulares, pelos próprios manifestantes, né? nos cartazes que eles carregam, nas canções com que animam as manifestações. Não é, não é por causa de 30 pesos, não. De aumento. Né? São 30 anos. 30 anos de sufoco. Por la vida, gritam, Chile, Libertá. Como não há neoliberalismo sem repressão, pois se trata de uma ditadura do pensamento único, os manifestantes são reprimidos violentamente. São centenas de mortos, milhares de presos, e as prisões são um inferno verdadeiros de inferno. Mas, quando as manifestações são multitudinárias realmente, fica difícil reprimir. Vale dar uma olhada assim, ao passado histórico. Né? O que é que o povo nos ensina? Né? O que é que o povo pretendia, por exemplo, em 1779? ao protagonizar a Revolução Francesa. A queda da Bastilha, aquilo que foi o símbolo do terror né, por uma monarquia absoluta, né, se deu aos gritos de Liberté, Fraternité, Igualité. Né? Por que eles não chamam isso de ditadura monárquica? Veja que séculos depois, em 1968, 1968, houve outra insurgência na França. Depois de duas guerras interimperialistas que custaram milhões de mortos, o fantasma dos campos de concentração, da repressão brutal, inclusive nos costumes, sobre aquela falsa moral religiosa, e como se não bastasse tudo isso, né, o país ainda se mantinha sob ocupação, né, agora das tropas chamadas de libertadora, né, o novo imperialismo que ocupa o lugar do imperialismo alemão, ocupando a Europa inteira até hoje, 50 anos depois da guerra. Em maio de 68, a juventude se insurge de novo sob o grito, é proibido proibir. Tá? Veja se não resume a ânsia por liberdade essa frase. Né? A ânsia de resistir contra a opressão. Né? A classe operária se une à juventude e fez as coisas acontecerem. Né? Quase que a coisa virou de novo. Passaram meio século, né? Paris se torna de novo emblemática com o povo ocupando outra vez as ruas, esta vez vestido de colete amarelo. O que reivindicam? Certamente não são os 30 centavos de aumento numa passagem, mas sim 30 anos ou mais de frustração, enganação, que acabaram por destruir a sociedade de bem-estar tão arduamente conquistada pela classe operária, numa aliança entre socialistas e comunistas. Durou pouco essa festa. A partir de 1980, Paris se tornou uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, cercada por uma outra cidade, a dos excluídos, né? escondida dos turistas, longe dos ricos que vivem em condomínios fechados, e andando em um carro blindado. A ordem para derrubar o presidente Salvador Allende, no Chile, veio diretamente da Casa Branca e foram pilotos yankees que bombardearam o Palácio de la Moneda. Nos enganaram com o conto de que a gente se suicidou. A ciência moderna já comprovou que ele foi fuzilado. Ninguém dá de se dá uma saraivada de tiros. Não é? E a ordem, com certeza, veio de Washington. Então... É, sim. Sobre os espertores desse neoliberalismo, alguém registrou que lá no Chile, em 29 anos de democracia, a direita governou cinco e a esquerda, da concertação, 24. Eis aí algo para ser meditado. Tem muito a ver com o ciclo progressista por qual passaram os países da nossa América né, e que, nesse momento, parece pretum, pretender ressurgir das cinzas. Né? Isso explica, né, a meu entender, o cenário também vivido na, na Europa. No Chile, os 24 anos de concertação transcorreram sob a mesma Constituição otorgada pela ditadura de Pinochet. Constituição que o povo não opinou nem votou. Em quase um lustro de governo, em nada foi alterado o projeto neoliberal implantado por Pinochet. O desemprego é estrutural. Não é simples sequela de um mau governo de Sebastião Pinheira ou dos, dos progressistas que o antecederam. O Caldeirão tinha que explodir. E aconteceu quando Pinheira passou dos limites. Será que teremos no Brasil esperar duas décadas para que o Caldeirão exploda? Gente... Já são 50 anos da democratização do país. Esse é o sétimo governo que toma posse. E o Paulo Guedes já passou dos limites. Não haverá país nenhum. Né? Parafraseando o grande jornalista e melhor romancista Inácio de Loyola. Né? Não haverá país nenhum. Essa é a tragédia. Minucarca, no Carca, Veterano jornalista, com um galhardia, consegue manter uma voz dissonante nesse deserto midiático de ideias, né? na edição datada de 6 de. de deste mês, aqui, de novembro, né? comenta essa história de dizer que o país está ameaçado pelo comunismo. Que estava ameaçado pelo comunismo para justificar o golpe de 64, e ainda usar o mesmo pretexto nos dias de hoje para manter um discurso que gera ódio contra o contrário. Nunca esteve, pontifica Mino, e demonstra, lembrando de fatos históricos, conclui que isso gerou um exército de ocupação que comanda a resistência a qualquer esforço democrático em busca da contemporaneidade. Vou voltar. Ameaçado, ameaçado pelo comunismo, nunca esteve Pontifica Unido. E demonstra, lembrando de fatos históricos, e conclui né, que essa fake news né, gerou um exército de ocupação que comanda a resistência a qualquer esforço democrático em busca de da contemporaneidade do mundo. Tudo bem. Bingo! Essa tem sido a tecla martelada por Diário do Sul desde sempre. Vocês que nos acompanham concordarão comigo. O que temos no Brasil é um governo de ocupação, governado por uma junta militar de oito generais, um brigadeiro e um almirante. Mais de cem oficiais ocupam cargos de primeiro e segundo escalão, e a soma total ultrapassa mil. Sendo esse governo de ocupação submisso ao comando estratégico dos Estados Unidos, temos que mobilizar a população para uma luta de libertação nacional. Pegando o gancho do Mino, né, quando ele constata que nem Vargas nem Lula constituíram a ameaça comunista, Vale uma reflexão sobre esses dois personagens históricos. É, Getúlio Vargas era estanciero gaúcho, com tradição guerreira libertária. É? Tinha o senso estratégico do curto e do longo prazo e as práticas de um estadista. É? Ele planejou organizar a poupança da produção agropecuária e minério-extrativista para iniciar a industrialização do país. Deu muita trombada com, as, com os oligarcas, né? descendentes de cortesãos e escravagistas, né? que viam o território como uma capitania hereditária sem limites. A própria estrutura do Estado, bem como a da administração pública, herdada das cortes portuguesa e imperial, imperial, né, imperial nossa, dos braganças, conspiravam contra qualquer alteração do status quo. Além disso, o dinheiro era pouco né, para tão pousado, ousado projeto o Getúlio não tinha dinheiro para um tão ousado projeto, mas era premente a necessidade de mudança. Com o crescimento do setor industrial, crescem também duas classes sociais, a dos proprietários dos meios e a dos trabalhadores. Vargas organizou essas categorias e, para regular a relação entre ambas, num pacto que tornaria possível o desenvolvimento, criou a CLT, a famosa Consolidação das Leis do Trabalho. Veio a Segunda Guerra Mundial, criou uma situação favorável para os países suprirem as potências beligerantes. Os Estados Unidos executaram com grande maestria essa modalidade. Em meio da guerra, com as mudanças na geopolítica, Estados Unidos resolveu entrar na guerra, não entrar na guerra, mas financiar e ajudar a Europa, emprestando dinheiro para as economias em guerra e vendendo material bélico. Para entrarem na guerra, os Estados Unidos planejaram primeiro ocupar o Brasil, eles já eram uma grande potência econômica e militar em expansão com bases militares por toda a parte do mundo. <coughs> Vargas conseguiu resistir às pressões de Roosevelt, né? entregou apenas uns poucos espaços para umas tantas bases militares no norte e nordeste. Terminado o conflito, conseguiu financiamento e transferência de tecnologia para pôr em funcionamento a CFN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e investiu forte na educação e na infraestrutura e colocou nos trilhos o projeto desenvolvimentista que fez do Brasil um país industrializado e de pleno emprego. Vargas e Perón. Longe de serem comunistas, combatiam, prendiam e torturavam os comunistas. Ambos tinham um medo atávico da União Soviética né, e combateram a influência dos comunistas no movimento sindical. Eles imaginaram para seus países uma social democracia e desenvolvimento através da industrialização. Perón criou o Partido Justicialista, para organizar o povo em apoio de seu projeto. Vargas criou o Partido Trabalhista Brasileiro com essa mesma intenção. João Goulart, nosso querido Jango, Anísio Teixeira né, e Daci Ribeiro, nossos dois maiores educadores, Leonel Brizola, eram a esquerda desse trabalhismo que eles consideravam ser o caminho para construir a sociedade socialista. Uma esquerda culta que queria, sobretudo, educar o povo. Algo parecido ocorreu mais tarde com o PDT do Leonel Brizola, que propunha a retomada do pacto em torno do projeto desenvolvimentista de Vargas, com o agregado de utilizar o trabalhismo, como caminho para o socialismo. Esse projeto foi enterrado com a morte de seus próprios. Quando a formação do Partido dos Trabalhadores, Florestan Fernandes, Paulo Freire, né, grande mestre educador Paulo Freire, a Luiza Irundina, né, a grande né, assistente social que trabalhava na periferia, sindicalistas da época, jovens oriundos das organizações armadas que lutaram contra a ditadura, eram a esquerda do PT. Eles tinham um projeto na cabeça, educar o povo e conduzir o país ao socialismo via do, pela via desse novo trabalhismo. São as palavras que unem as duas vertentes históricas, né? educar e socializar. Interessante como essa ideia do pacto volta à tona né? diante da crise sistêmica que apavora os setores onde ainda há vestígio de vida inteligente. A Confederação Nacional da Indústria, né? patronal, a poderosa CNTI, em outubro, Realizou um seminário pelo futuro do trabalho, com a presença de líderes empresariais e dirigentes das seis principais centrais operárias. Qual o diagnóstico que eles fizeram? O grande desafio é a educação. Capacitar as pessoas para o trabalho. E um pacto para a retomada do desenvolvimento industrial. Importante, né? porque parte daqueles que desfizeram ou deixaram que se desfizesse o pacto. E descobriram a pólvora. Né? Você não, se você não tem emprego industrial, você não gera nem emprego e nem capital, não gera consumidores para consumir os produtos. É um, um, um, um círculo vicioso que leva à depressão. Bom, mas voltando, né, voltando à sequência do, da história, né, Lula surge como líder no auge do movimento de reorganização, do movimento sindical que ocorria em todo o país. Mas Lula não era de esquerda. O novo sindicalismo de resultado não era um sindicalismo de esquerda. Estrito senso. Faltava-lhe uma definição anticapitalista e antiimperialista, sem a qual é impossível construir o socialismo. Lula, sem dúvida, é um gênio O mundo lhe tirou o chapéu. A desenvoltura com que ele transitava entre os mais poderosos do mundo, Impressionou o presidente Barack Obama dos Estados Unidos, que disse, né, esse é o cara, disse para o mundo ouvir. É, esse é o cara que executou, executou um projeto neoliberal. Tentou uma saída desenvolvimentista sem alterar a essência do entrave. Qual é? A hegemonia do capital financeiro e o pensamento único na mídia. Esse novo sindicalismo né, trouxe a desagregação do pacto desenvolvimentista. Mudada a correlação de força né, com a desagregação, muda a correlação de força, nos impuseram né, a desregulamentação, que é o fim da CLT, né, e caminho para o fim da justiça do trabalho. Houve avanços políticos e sociais lá atrás. Sim, sim, sim, mas não é isso que interessa. O que interessa, gente, é o hoje e o amanhã. O processo colocou o Lula na posição de líder da esquerda. Gostaria muito de entrevistá-lo. A primeira vez que estive com Lula, ele morava num sobradinho, São Bernardo do Campo, né? começo dos anos 1980. Depois, em diversas ocasiões também, estive com ele. Eu sou um repórter que está em toda a parte. E durante as campanhas eleitorais, outra vez, muitas vezes com ele. Depois que ele assumiu o poder, portas fechadas. Nunca mais. Gostaria de dialogar com ele né, sobre a conjuntura e sentir até que ponto está disposto a assumir e exercer essa liderança. A crise, que já era profunda, né, agravou-se com o golpe de 2016, aquele contra Dilma, e tornou-se absal né, com a captura do poder através de uma operação de inteligência das Forças Armadas. O cenário após o golpe de 2016 né, deixou de ser um cenário político-eleitoral e passou a ser um cenário de guerra. Faltou esse entendimento né, às esquerdas. Essa é que é a questão. Estamos vítimas de uma guerra que se utiliza das poderosas armas né, de manipulação político-social e de uma força armada que deixou de ser guardiã da soberania nacional para submeter-se ao comando estratégico dos Estados Unidos. É por isso que o conteúdo da luta para as esquerdas tem que ser essencialmente anticapitalista e anti-imperialista. Escrevo isso né, dois dias depois de que em todo o Brasil se comemorou e, e ainda se assim continua a homenagear né, Carlos Marighella, um comunista que pregava o amor à humanidade. E foi exatamente ele, quem melhor entendeu e explicou que a luta a ser travada no país é de libertação nacional, numa frente que una todos os patriotas, todos os democratas, humanistas, crentes de todas as crenças, para mudar o modelo na sua essência tá? e abrir caminho para o socialismo. Isso aí, minha gente. Vamos, vamos que vamos.